Uh... <risos> Enfim, eu não, eu não gosto de, de ficar confirmando, confirmando teorias, mas tipo assim, não, o cara que queimou a cara... O, o, o líder dos Hellhunters não é o mano do áudio só porque eles falam inglês. Gente, tem <risos> muito... Como via de regra, Considerem que a maioria dos personagens são eles mesmos E eles são novos personagens Quando um personagem... Tipo assim... Eu acho que eu, eu, eu, eu, eu conectei tantas coisas na minha história que eu, que eu deixei vocês mal acostumados Todo personagem novo que aparece tem tipo oito teorias de que ele é alguém E que ele, tá, que ele é filho de alguém, que ele é primo de alguém, tipo assim... <risos> Nem tudo está conectado às vezes, é só um personagem novo mesmo Mas façam teorias que é a parte mais divertida, na real. Não se sintam aquados de fazer teoria, não, porque eu já vi muita gente acertando muita coisa aí sem querer, nem sabe, que, que, nem sabe direito o que tava falando e acertou meio que na cagada pelos argumentos errados, umas coisas interessantes. Uh, durou. Pudor. A única coisa que é chata mesmo é a gente pedindo pra acabar a live da RPG.